Cão possuído por demônio leva uma família ao caos, jovens ficam frente a frente com o diabo no meio do mato, barco é perseguido por criatura marinha obscura, cozinheiro possuído faz algo simplesmente inacreditável, se prepare, algo terrível acontece durante ritual satânico, a imagem mais nítida de um disco voador já é registrado e muito mais, mas antes já vai deixando o like para o youtube dar mais destaque ao nosso vídeo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 Imagens registradas por circuito de monitoramento do estacionamento de uma universidade em Portugal mostra o um momento em que um carro vem se aproximando da guarita. Tinha tudo para ser um momento comum se não fosse pelo fato de que o carro está sem motor. Turista. Note que o volante se move como se houvesse alguém o controlando, mas não há ninguém. Bom, ninguém do mundo material. Assustado, o segurança foi investigar. Foi nesta hora que surgiu uma mulher de branco sobre o carro. a lenda que ele está correndo até hoje O que você faria se ficasse frente a frente com o próprio diabo em carne e osso? Só você e ele no meio do mato. O que você diria a ele? Você teria toda essa coragem de encará-lo? Pois bem, foi justamente o que um grupo de satanistas fizeram no vídeo que se segue. <tos> só sabe tá não ah eles invocaram o diabo e ele veio, então eles puderam tocá-lo, sentir o seu cheiro de carne podre e enxofre, o seu mau hálito que exalava um cheiro tóxico e ainda conseguiram filmá-lo. Seria isso de fato o próprio diabo? É necessário muita coragem, pois o suposto diabo poderia fazer coisas cruéis com eles naquele mato. Eu também. O jovem adentrou em uma casa abandonada com uma jovem que conheceu no Tinder, todos já devem imaginar o que eles queriam ali dentro, mas no piscar de olhos a menina desapareceu. Preocupado e bem assustado, ele começou a procurá-la pela casa. encontrou, mas preferiu que não tivesse a encontrado. O mais estranho é que ela estava com uma roupa diferente e com o cabelo em outra cor. Chegando em casa ele pesquisou o perfil da jovem no Tinder, porém nada foi encontrado. Mais tarde ele descobriu registros de que a menina já havia falecido há três anos após sofrer uma overdose naquela mesma casa. Um homem do Rio Grande do Sul postou um momento em que ele estaria supostamente sendo perseguido por um demônio que emergiu do fundo do mar na terça-feira, 25 de janeiro. A gravação mostra o pequeno barco fugindo de um ser não identificado devido à falta de claridade do mar, mais negro e com olhos brilhantes que pulava para fora da água. Queria me atacar. Diz a legenda do vídeo, na web os internautas usaram e abusaram da imaginação aproveitando a dúvida sobre qual ou se era um animal que aparecia nas imagens. Eles estão voltando, comentou uma pessoa, outros mais realistas acreditam que seja uma foca, mas afinal o que seria este ser misterioso que consegue nadar em altíssima velocidade e por um motivo inexplicável está perseguindo aquele barco. No vídeo a seguir o momento mais cabuloso registrado por câmeras que você verá em toda a sua vida. Aqui vemos um cozinheiro exercendo seu ofício tranquilamente até que algo assumiu seu corpo de uma forma tão extrema e o fez cometer algo terrível. você está pensando. circuito de monitoramento de um estabelecimento árabe registrou o um momento em que alguns funcionários noturnos foram surpreendidos por uma série de eventos estranhos. <risos> <risos> é possível notarmos nitidamente o medo que eles sentiram. Não sabemos se foi uma pegadinha que fizeram com eles, mas não é qualquer coração que suporta tamanha experiência. Por isso que muitos falecem de um dia para o outro e a gente não sabe o porquê. Um objeto voador em forma de disco de origem não identificada foi registrado no Texas em 2015. As imagens viralizaram nos grupos de ufologia, pois dá para notar claramente que não é um trabalho de computação gráfica. O objeto em cor de cobre é muito iluminado e emite um feixe de luz para baixo como se fosse abduzir alguma coisa. Será que são eles? Seria esta uma legítima análise? De origem extraterrestre? Imagens registradas na Indonésia. Aqui vemos um homem muito contente com seu pau de selfie se filmando correndo de uma tsunami. Geralmente esse tipo de pessoa acaba registrando seu próprio fim, mas não foi dessa vez, quem sabe na próxima oportunidade. No caso a seguir, um grupo de investigadores se dirigiram até uma mata virgem que beira uma estrada conhecida pelo alto registro de acidentes fatais. Como se trata de uma estrada iluminada, sinalizada, porém deserta, eles acreditam que os acidentes podem ser obra da Mulher da Meia-Noite. No matagal, eles decidiram fazer um ritual satânico para invocar a mulher, a fim de convencê-la a deixar a região. Não achou nada ainda. Quantos faltam Umas duas, acho que é. 문, é voz, é é velho? Oh, Jesus! Lanterna, velho, lanterna, lanterna! Não, lanterna, mano, pra amor! Que isso, velho? Que isso, mano? Cadê? Velho? Após armarem um círculo com um pentagrama, algo estranho aconteceu. Sim, ela apareceu no meio do círculo, mas da mesma forma que apareceu, também desapareceu. Com isso nunca mais teve acidentes na região. Ele disse que os animais não podem ser possuídos pelo demônio, Pitbull já é uma raça que causa medo até de longe, agora imagine se deparar com um desses num beco escuro.